A escola começou a querer voltar, o home office já não era mais tão home office assim E a, a empresa tava querendo chamar de volta E aí cara, que começou a complicar Aí que eu dei um match on board, ali no, não, aí que eu dei uma decisão final ali no meu pai Falei, olha, cara, é, tu vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar puto Mas eu assumo o BOS se der errado, eu não vou mais fazer nada de escola Eles podem me dar um milhão de tarefas, eu vou ignorar tudo Empresa, mesma coisa eu, Nossa. Então acabou que juntou uma trouxa de e-mail de lá no e-mail Uma pilha de e-mail lá no e-mail da escola Trava não feita, não, tarefa não feita, nota zero, nota zero Mas pera, você falou isso pro seu pai Você já tinha começado a ter resultados com o PLR tinha, ainda não? Tinha caído 2 mil reais na conta só Nossa, então foi bem no início Foi, cara, foi, porque eu falei Ah, beleza, caiu 2 mil, dá pra cair 20 milhões eu. Caiu 2 mil, dá pra cair 20 Era visão É, e eu falei, porra, velho, o cara tá ganhando dinheiro ali Ele tá mostrando no Instagram Não é todo mundo que quer mentir pra mim tem mentiroso? Tem, mas tem gente que fala a verdade também E daí o cara mostrava a vida dele, mostrava a família dele Mostrava a história dele, comprovava, o cara tava em de matéria famosa Falei, pô, esse cara não é um gênio Ele não é mais inteligente que eu, nós somos iguais Então se ele conseguiu, eu consigo também Então eu tive sempre esse mindset, sempre esse pensamento né? Me colocando numa posição de igual pra todo mundo Porque de fato nós somos Então eu cheguei pro meu pai e falei, olha, cara, é, beleza não tenho muito resultado expressivo Ainda não tenho dinheiro pra ser a casa de vocês, mas é uma decisão minha Não, não vai, não vai, beleza olha, Eu já tô decidido, você pode falar o que você quiser Eu fui muito louco, cara, muito louco Pode falar o que você quiser Pensa o que você quiser Mas um dia você vai ver E vai falar Olha cara, você tava certo E foi se você zumbiu. Você fez bem de me desrespeitar Aqui entre aspas E foi isso eu Falei não Coloquei na cabeça Expliquei pra ele Não adianta E cara, não aceitou Não um tinha que eu falar Ok é, Eu fui na marra Falei não E cara, era aguentar Aí foi nombrado Aí foi foda Porque era eu aguentar O dia inteiro ali ó não vai, não faz isso, você tá jogando teu futuro fora Eu trabalhei a vida inteira pra te dar uma escola boa Pra te dar um bom ensino, pra te colocar num bom emprego Pra te ajudar com isso, pra te ajudar com aquilo Te mostrar o caminho da vida ali que você deve seguir E você joga tudo isso no lixo Calma, pai, calma, vai dar certo Não que vai dar certo Então eu tive que lidar com isso por vários meses cara. Você decidiu e teve que sustentar Exato, também. não tinha como voltar atrás mais Porque eu já tinha falado pra escola, cara, não vou fazer Já tinha, ah, supervisor da empresa me chamava, cara, não quero mais Eu só não fui aí pedir demissão e o pai, não deixa Escola, meu pai ligava pro diretor da escola. Cara, eles ficavam preocupados, porque de fato tava certo o que eles estavam fazendo. Se comigo, porque na visão deles, o que eu tava fazendo tava completamente errado. Não, vem aqui, deixa eu conversar com você. Eu ia conversar com o diretor, tentava explicar, não entendia. Professor muito próximo, muito querido de mim, me ligava, preocupado, Kaique, você, onde você tá se metendo? Você tava abrindo mão de tudo que você tem. Você vai fazer cagada, você vai se arrepender depois. Eu não, não vou, vai dar certo, você vai ver. E não era duvidando de mim, mas era duvidando do método. Sim. Não era duvidando da capacidade do Kaique, era duvidando do método, do mercado, que ninguém fazia ideia. Ninguém nunca ouviu falar de Pereira, eu garanto, eu aposto mil reais com você, que nunca viu na vida, que nunca ouviu falar de mercado de na vida você não sabe o que é PLR então imagina para meus pais, eu falei ok pai, PLR vai me deixar rico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 mais. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Pai, PLR vai me aposentar. PLR pode me fazer eu aposentar você. Ah, piada. Sabe? Piada. E daí aconteceu que meus pais falaram, ok, vou ter que tirar de escola, que senão a escola vai te expulsar. Vou ter que ir lá com você para assinar a tua rescisão de trabalho, porque senão vai dar cagada, era é o esta causa, essas paradas todas aí que eu não entendo nada. E. Isso aí, isso aí. isso daí foi em junho. Então o já tava tudo resolvido, pra Tava com a merda feita já, entre aspas. E daí agora eu criei meu primeiro PLR Cai, como é que tu estudou pra você criar teus PLRs? Bom, desde cedo eu percebi Que brasileiro É o último a saber das informações Verdade. E como que eu concluí isso, cara? Como que eu percebi? O fato é que O mercado brasileiro de marketing digital Começou a hyper bombar mesmo em 2011 2012 E esse mercado digital é muito, mas muito popular Nos Estados Unidos desde 1999 Quando o Clickbank, que é a maior plataforma de vendas online Na América, surgiu Então, olha a diferença, 10 anos Atrás, tipo, ou melhor, 20 anos atrás Já tinha gente vendendo online E 2010, 2011 a internet estava começando a atração no Brasil Hoje em dia é bem raro Tipo, tu achar algum lugar aí que a galera ainda não tem acesso à internet Mas 2010, 2011 era comum banda larga, rede de escadas Lá nos Estados Unidos não, cara, era bolado Lá todo mundo já tinha internet nessa época Então, por que os Estados Unidos sempre tá na frente Eu falei, opa, se eu quiser sair na frente aqui dos brasileiros Eu tenho que ver o que está funcionando lá nos Estados Unidos agora e trazer para cá Pegar na fonte aí, Exato, exato o que os brasileiros fazem hoje que dá muito dinheiro, eles aprenderam com alguém eu, eu duvido muito que o brasileiro tirou da própria ideia Não tô dizendo que o brasileiro não inventa nada Não, mas como a internet começou primeiro lá E o mercado começou primeiro lá, eles são pioneiros, eles estão na frente Então eu reconheci isso, eu fui no vídeo e falei Não, peraí, o brasileiro é brabo, é brabo, Mas o americano nesse segmento aqui é melhor Eles são pioneiros, eles sabem mais é Uma parada que eu sempre coloquei na minha cabeça não deixar o ego subir Beleza, o cara sabe mais que você abaixa, a cabeça escuta Entendeu? Então eu reconheci, beleza, ó, o americano não sabe mais, vou lá aprender com ele Mas eu não falava inglês, como é que eu ia aprender? Google, Google Tradutor Eu legendava tudo, pegava toda a legenda, copiava no, no bloco de notas Passava pro Google Tradutor traduzindo. traduzia não, não foi um impasse para mim o fato de eu não falar inglês Não foi, ah, não, vou desistir porque não falo inglês Não, eu dei um jeito A questão não era sobre o, pro, o problema que eu tinha Mas sim sobre como eu resolvi ele, eu resolvi ele traduzindo Dando os pulos ali E isso me forçou a aprender inglês na marra ali, né sim. Traduzia tudo, eu falei, ah, ok, I, eu and, E é, Enfim Então o primeiro conteúdo que você consumiu para poder estudar foi da gringa Foi, foi da gringa Posso até citar os nomes Russell Brunson Um cara que é um mestre dos funis Teve o Stephen George Justin Goff Depois posso pedir pra anotar na Sim. tela Que o pessoal tem muita curiosidade Pink June é, Vários, vários americanos Eu selecionei ele tipo cinco mentores E eu acompanhava todos os vídeos do Youtube dele Todos, todos, todos Portanto que cara Eu cheguei num nível de fissuração De assistir os vídeos desses, desses caras Que Eu ia dormir E deixava o vídeo tocando no meu celular Até me dá sono eu ficava ali, fan, eu marketing, sales. E, é, cara, era uma, uma fissuração, era uma obcecação pelo negócio que era cabuloso. E eu não abria mão disso. Eu. Cara, eu não tinha papo, não tinha tempo ruim. Ah, hoje eu tô com preguiça. Não, não, quero saber. Ah, hoje eu tô com sono. Não, vai acordar, vai estudar. Então, eu sempre estudei muito, muito, muito, muito, muito os americanos. E fazendo isso, cara, eu acelerei minha jornada num tempo, mas de um jeito muito forte. Porque os americanos criavam uma tendência, criavam um produto, eu olhava, ok, esse cara tá vendendo um milhão de dólares por semana com esse produto. Eu preciso focar em vender, em vender um milhão de dólares? Não. Se eu vender 10 mil, 10 mil reais por semana, eu já estou feliz. Então, olha, olhava, ok. O que, que esse cara está fazendo que está dando certo no produto dele? Eu vou modelar. Não preciso copiar ele. Eu vou fazer melhor do que ele. Eu vou tentar entender a ideia que ele usou no produto dele para vender. Vou trazer para o Brasil e vou aprimorar essa ideia. Então, por exemplo, o que, que eu quero explicar aqui para os iniciantes com expressões simples? Imagine que eu vi uma cadeira que estava vendendo lá nos Estados Unidos. Cadeira de quatro pés, Ok. Eu falei assim, não, beleza, vou aprimorar essa cadeira. vou lá e faço a cadeira de três. Não faz sentido. Porque você tá mexendo em algo que já tá validado Agora, por exemplo, se eu pego uma cadeira lá Que o encosto dela é de madeira E eu trago do Brasil e coloco um estofado Isso sim é aprimorar Então eu trouxe aqui a expressão mais básica possível para você que tá assistindo esse podcast entender Que aprimorar é diferente de você piorar e, e na intenção de melhorar, você piora o negócio Então é mais daquela expressão de Olha, é mais fácil você melhorar o que já tá dando certo Do que criar algo novo, fazer se algo novo dá certo sim. Uhum. E, e foi isso que eu pensei lá na época da Lógica Camiseta Falei, beleza, eu vou abrir uma floricultura aqui Que eu vejo um ou dois gato pingado comprando flor lá ou eu vou vender camiseta que eu já tô vendo os moleque aqui estourando de vender camiseta. Vou fazer mais que já tá dando certo. Não preciso reinventar a roda, né? Então eu falei, ok, americanos, o que vocês estão vendendo? Ah, e-book de emagrecimento? Me dá aqui. Deixa eu olhar o que vocês estão fazendo. Pegava a promessa deles, modelava, trazia pro Brasil e pava na máquina, o pau quebrou pesado. E no primeiro mês, rodando PLR a gente modelou um produto americano, do zero, tudo sozinha, eu e meu sócio fazendo ali. E, cara, a gente faturou 23 mil e gastou 4. Então lucramos ali 19 mil reais no primeiro mês fazendo PLR Caramba. E aí, cara, eu cheguei pro meu pai no final do mês e mostrei aqui, ó. Falei pra você? Aí ele olhou minha cara vendo um de número no meu celular. Quero ver se sacar agora. Quero ver se tirar daí esse dinheiro. E daí, é foi nisso. Foi, foi passando tempo, foi passando tempo, fui sacando. Ele ainda não acreditava. Por quê? Meu pai, ele queria ver o dinheiro materializado. Sim. Eu não queria ver tela, ver número. Ele sabe que aquilo ali eu posso fazer uma edição ali. Eu posso me pintar de azul. Quanto mais botar 23 mil, 50 mil pra ele ver na tela, né? Então, cara. Passou o tempo, setembro faturei lá, 15 mil, outubro faturei 4, caiu o faturamento, novembro foi uns 25, dezembro bati meus primeiros 100 mil. Então, em 8 meses de mercado digital, vendendo os PLAs, que é os produtos que eu conto o direito de vender lá do americano, criei uma estratégia para aquilo, revendo no Brasil, eu consegui faturar 100 mil reais em 8 meses. Então eu saí do zero, isso com 16 anos de idade, eu faço aniversário em junho. Então eu comecei com 15 com 16 ali eu faturei meu primeiro 100 k em um, um mês.